NR 6. Equipamento de Proteção Individual, EPI. Atualização, portaria MTE número 1134, de 23 de julho de 2014. 6.1. Para os fins de aplicação desta norma regulamentadora, NR, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.1.1. Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual, todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 6.2. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação, CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequada ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. a. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. b. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e c, para atender as situações de emergência. 6.4. Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPIs adequados, de acordo com o disposto no anexo 1 desta NR. 6.41. As solicitações para que os produtos que não sejam relacionados no anexo 1 da STNR sejam considerados como EPI, bem como as propostas para reexame daqueles hora elencados deverão ser avaliadas por comissão tripartite a ser constituída pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, após ouvida a CTPP, sendo as conclusões submetidas àquele órgão do Ministério do Trabalho e Emprego para aprovação. 6.5. Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, (Cipa) e Trabalhadores Usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. 6.5.1 nas empresas obrigadas a constituir SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco, mediante a orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. 6.6. Responsabilidades do empregador. 6.6.1. Cabe ao empregador quanto ao EPI. A adquirir o adequado ao risco de cada atividade, B) exigir seu uso, C) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, D) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, E) substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, F) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e g. Comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada. h. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. 6.7. Responsabilidades do trabalhador. 6.7.1. Cabe ao empregado quanto ao EPI? a. Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. 6.8. Responsabilidades de fabricantes e ou importadores. 6.8.1. O fabricante nacional ou importador deverá a. Cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. b. Solicitar a emissão do CA. c. Solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho. d. Requerer novo CA quando houver alteração das especificações do equipamento aprovado. e. Responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao Certificado de Aprovação, CA. F. Comercializar ou colocar à venda somente o EPI portador de CA. G. Comunicar ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho quaisquer alterações dos dados cadastrais fornecidos. H. Comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando a sua utilização, manutenção, restrição e demais referências ao seu uso. I. Fazer constar do EPI o número do lote de fabricação e J. Providenciar a avaliação de conformidade do EPI no âmbito do simetro, quando for o caso. K. Fornecer as informações referentes aos processos de limpeza e higienização de seus EPI, indicando, quando for o caso, o número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão ou substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos mantenham as características de proteção original. 6.8.1.1 Os procedimentos de cadastramento de fabricante e ou importador de EPI e de emissão e/ou renovação de CA devem atender os requisitos estabelecidos em portaria específica. 6.9. Certificado de aprovação CA. 6.9.1. Para fins de comercialização do CA concedido aos EPI, terá validade: A. de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do Simetro. B do prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do simetro, quando for o caso. 6.9.2 O órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos daqueles dispostos no subitem 6.9.1. 6.9.3 Todo EPI deverá apresentar em características indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. 6.9.3.1 Na impossibilidade de cumprir o determinado, no item 6.9.3, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho Poderá autorizar de forma alternativa a gravação a ser proposta pelo fabricante ou importador, devendo esta constar do CA 6.10, excluído 6.10.1, excluído 6.11. Da competência do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE 6.11.1, cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho a. cadastrar o fabricante ou importador de EPI, b. Receber e examinar a documentação para emitir ou renovar o CA de EPI. C. Estabelecer, quando necessário, os regulamentos técnicos para ensaios de EPI. D. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. E. Fiscalizar a qualidade do EPI. F. Suspender o cadastramento da empresa fabricante ou importadora. E G. Cancelar o CA. 6.11.1.1 Sempre que julgar necessário, o órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho poderá requisitar amostras de EPI, identificadas com o nome do fabricante e o número de referência, além de outros requisitos. 6.11.2. Cabe ao órgão regional do MTE a. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade do EPI b. Recolher amostras de EPI e C. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. 6.12 e subitens Revogado. A NR6 possui três anexos. O anexo 1, que é a lista de equipamentos de proteção individual, e os anexos 2 e 3 que foram excluídos. Anexo 1. Lista de equipamentos de proteção individual. A. EPI para proteção da cabeça. A1 capacete A capacete para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio B capacete para proteção contra choques elétricos C capacete para proteção do crânio e face contra agentes térmicos A2 capuz ou balaclava A capuz para proteção do crânio e pescoço contra riscos de origem térmica B Capuz para proteção do crânio, face e pescoço contra respingos de produtos químicos. C. Capuz para proteção do crânio e pescoço contra agentes abrasivos e escoriantes. B. EPI para proteção dos olhos e face. B1. Óculos. A. Óculos para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. B. Óculos para proteção dos olhos contra a luminosidade intensa. C óculos para proteção dos olhos contra radiação ultravioleta. D. Óculos para proteção dos olhos contra radiação infravermelha. E. Óculos de tela para proteção limitada dos olhos contra impactos de partículas volantes. B2. Protetor facial. A. Protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes. B. Protetor facial para proteção da face contra radiação infravermelha. C. Protetor facial para a proteção dos olhos contra a luminosidade intensa. D. Protetor facial para a proteção da face contra riscos de origem térmica. E. Protetor facial para a proteção da face contra radiação ultravioleta. B3. Máscara de solda. A. Máscara de solda para a proteção dos olhos e face contra impactos de partículas volantes, radiação ultravioleta, radiação infravermelha e luminosidade intensa c. EPI para proteção auditiva. c1. Protetor auditivo. a. Protetor auditivo circunauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, anexos número 1 e 2. b. Protetor auditivo de inserção para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos 1 e 2. C. Protetor auditivo semiauricular auricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR15, anexos número 1 e 2. D. EPI para proteção respiratória. D1. Respirador purificador de ar não motorizado. Letra A. Peça semifacial filtrante PFF1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas. B peça semifacial filtrante pff2 para proteção das vias respiratórias contra poeiras névoas e fumos letra c peça semifacial filtrante pff3 para proteção das vias respiratórias contra poeiras névoas fumos e radionuclídeos D: peça um quarto facial semifacial ou facial inteira com filtros para material particulado do tipo P1 para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas e o P2 para proteção contra poeiras, névoas e fumos e o P3 para proteção contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos. É. Peça um quarto facial, semifacial ou facial inteira com filtros químicos e/ou combinados para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores ou material particulado. D2. Respirador purificador de ar motorizado. Letra A. Sem vedação facial, tipo touca de proteção respiratória capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapores. b. Convedação facial tipo peça semifacial ou facial inteira para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e ou contra gases e vapores. d. 3. Respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido a sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5% b sem vedação facial de fluxo contínuo tipo capuz ou capacete para proteção das vias respiratórias em operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. C. Convedação facial de fluxo contínuo, tipo peça semifacial ou facial inteira, para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio, maior que 12,5%. D. De demanda, compressão positiva, tipo peça semifacial ou facial inteira, para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. É de demanda com pressão positiva, tipo peça facial inteira, combinado com cilindro auxiliar para proteção das vias respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio menor ou igual que 12,5%, ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS.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 Para proteção das vias respiratórias contra gases e vapores e ou material particulado em condições de escape de atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde, IPVS. E. EPI para proteção do tronco. E1. Vestimentas. Letra A. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem térmica. Letra B. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica, letra C. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem química, letra D. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem radioativa, letra E. Vestimentas para proteção do tronco contra riscos de origem meteorológica, letra F. Vestimentas para proteção do tronco contra a umidade proveniente de operações com uso de água, E2. Colete a prova de balas de uso permitido para vigilantes que trabalham portando arma de fogo para proteção do tronco contra riscos de origem mecânica. F. EPI para proteção dos membros superiores. F1. Luvas. A. Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. Letra C. Luvas para proteção das mãos contra choques elétricos, letra D. Luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos, letra E. Luvas para proteção das mãos contra agentes biológicos, F. Luvas para proteção das mãos contra agentes químicos, G. Luvas para proteção das mãos contra vibrações, H. Luvas para proteção contra umidade proveniente de operações com uso de água, I luvas para proteção das mãos contra radiações ionizantes f2 creme protetor a creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos f3 manga a manga para proteção do braço e do antebraço contra choques elétricos b manga para proteção do braço e do antebraço contra agentes abrasivos e escoriantes letra c Manga para a proteção do braço e o antebraço contra agentes cortantes e perfurantes. Letra D. Manga para a proteção do braço e do antebraço contra a umidade proveniente de operações com uso de água. Letra E. Manga para a proteção do braço e do antebraço contra agentes térmicos. F4. Braçadeira. A. Braçadeira para a proteção do antebraço contra agentes cortantes. B. Braçadeira para proteção do antebraço contra agentes escoriantes. F5. Dedeira. A. Dedeira para proteção dos dedos contra agentes abrasivos e escoriantes. G. EPI para proteção dos membros inferiores. G1. Calçado. A. Calçado para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos. B. Calçado para proteção dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica. C. Calçado para a proteção dos pés contra agentes térmicos. d. Calçado para a proteção dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes. e. Calçado para a proteção dos pés contra agentes cortantes e perfurantes. F. Calçado para a proteção dos pés e pernas contra a umidade, proveniente de operações com uso de água. g. Calçado para a proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos. G2. Meia. A. Meia para a proteção dos pés contra baixas temperaturas. G3. Perneira. A. Perneira para a proteção da perna contra agentes abrasivos e escoriantes. B. Perneira para a proteção da perna contra agentes térmicos. C. Perneira para a proteção da perna contra respingos de produtos químicos. D. Perneira para a proteção da perna contra agentes cortantes e perfurantes. E. Perneira para proteção da perna contra a umidade proveniente de operações com uso de água. G4. Calça a. Calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes. b. Calça para proteção das pernas contra respingos de produtos químicos. C. Calça para proteção das pernas contra agentes térmicos. D. Calça para proteção das pernas contra a umidade proveniente de operações com uso de água. h. EPI para proteção do corpo inteiro. H1. Macacão. A. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra agentes térmicos. B. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra respingos de produtos químicos. C. Macacão para proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra umidade proveniente de operações com uso de água. H2. Vestimenta de corpo inteiro. A. Vestimenta para proteção de todo o corpo contra respingos de produtos químicos. B. Vestimenta para proteção de todo o corpo contra umidade proveniente de operações com água. C. Vestimenta condutiva para proteção de todo o corpo contra choques elétricos. I. Equipamento para proteção contra quedas com diferença de nível. I. Um, cinturão de segurança com dispositivo trava-queda a. Cinturão de segurança com dispositivo trava-queda para proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal. e. 2. Cinturão de segurança com talabarte. a. Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda em trabalhos em altura. b. Cinturão de segurança com talabarte para proteção do usuário contra riscos de queda no posicionamento em trabalhos em altura anexo 2 excluído e anexo 3 foi excluído.